The top of the aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área hoje venho lhe dar algumas dicas para você aplicar a escala menor harmônica a harmonia do flamenco é simples, si menor sol maior mi menor fa sustenido maior então aqui no si menor no sol maior nesses três primeiros acordes o mi menor você pode improvisar livre na escala de si menor eólio, certo? escala de ré jônio. e quando a harmonia aparecer, esse Fá sustenido logo você vai utilizar a escala de si menor harmônico então veja lá, escala de Ré maior si menor harmônico Nada impede também de você utilizar a escala de Si menor harmônico sobre o próprio Si menor, certo? Fica bem interessante também. Veja lá: Si menor harmônico. Si menor. Menor harmônico. Beleza? Assim você consegue dar uma sonoridade bem especial. Isso foi uma simples aula para te ajudar no seu improviso essa semana. Beleza? Gustavo Guerra, Underworks Techniques.